Bom dia! Bom, dia. Bom, dia. Ah, bom, muito feliz de estar aqui, mais uma vez, que feira está ah, E é o seguinte, meu nome é como ele já falou, né? Ah, eu lancei este livro, Aliança dos Castelos Ocultos, que ele é o primeiro volume de uma série de cinco livros, série controlados. E, e eu vou estar falando um pouco dela para vocês, aqui hoje a gente vai estar conversando mais um pouco sobre ela, ok? Mas a primeira coisa que eu queria falar para vocês, antes de, de apresentar mais assim o livro e tal, Vou é, fazer uma pergunta que às vezes a gente pensa já... uma vez na vida que todo mundo pensou assim, ou oh, não sem nada muito pra fazer e tal... O eh, que, que vocês fariam se vocês fossem invisíveis? É. Ah... Bom <risos> <atrás> dia! <do> <risos> <risos> Shopping. O shopping. mercado é né? Tem que aumentar o nível. Tá certo. Tá, mas aí acho que antes o shopping podia ser no banco, né? Podia, né? que calma, Alguma outra coisa assim, além de roubar? <risos> mulher? Como assim, mulher? Como assim? Mais alguma coisa? Se assim, uma, uma coisa diferente, assim, meio não convencional? Não? Gente, é o seguinte: essa, essa ideia de, de ser invisível, na verdade, ela é bem popular, é claro. Né? E eu queria mostrar um vídeo para vocês, inclusive de um tema né, que já foi puxado aí. Vou mostrar um, um vídeo para vocês, que vocês devem lembrar. <risos> É isso, hein? Ah, é, isso. é o seguinte... É o seguinte... É curioso que... <risos> que a gente pense, né? Ficar invisível, cometer crimes e tal. É, esse esse especial né? porque essa, essa propaganda ela recebeu certo uma, uma grande quantidade de críticas na verdade né porque se a pessoa ficar invisível a primeira coisa que ela vai fazer né enfim tirar ali o biquíni não sei o que ah uh, brincar ali com E colocar na cabeça cara isso que eu acho que ia fazer também né? é, mas aí depois entrar no meio feminino e tal é é, é meio complicado pensar isso né porque é, de certa forma na vida real, não invisível, né? É, muitas vezes acontece isso. Na verdade, as pessoas não são fisicamente invisíveis, mas elas se tornam invisíveis. Por quê? Quando acontecem casos de assédio sexual, ou estupro, ou enfim, várias coisas do gênero, às vezes é, você não tem a visibilidade de quem faz. o agressor a mulher não fala que ela tem medo da reação, do, de todo tipo de estigma que ela pode receber. Então, não é tão visível, assim, esse tipo de problema, né, e a propaganda despaz, faz isso uma brincadeira, né, ou seja, dispor do corpo da mulher daquele jeito ali, enfim, não, eu posso porque, enfim, porque, boa tipo, é uma brincadeira, problema, imagina, né, então é, é complicado, assim, e pensando nessa questão de ser invisível, tá, então, essa, pensando que a gente vai cometer crime invisível, vocês acham que tem pessoas invisíveis no Brasil? hoje Fisicamente, não, eu espero que não. Mas, mas... porque ele não ia saber também, se tivesse. Mas... mas, assim, no sentido de cometer um crime e não ser visto o que é feito. É que nem roubar? É que nem roubar, mas a maioria das pessoas acaba pego, tem a câmera, tem. sei lá, acontece alguma coisa, né? Pelo menos. Mas tem o jeito de você, sei lá, roubar e ninguém nem, sabe, o cara sumir, não tem uma pista, não tem nada? Tem. Bom. Bom. O Ladrão, o ladrão o lagartixa. arrastava, ninguém viu o cara lá é igual seu... Ladrão lagartixa. Depois do Homem-Aranha, o do lagartixa meio que foi uma inspiração. Tá certo. Tá, e é o seguinte, é. Pegar a, do, é... O pegar a capinha do Harry Potter. Qual? Pegar a cabinha do Harry Potter. Quadrilha? Ah, capinha? É. Quadrilha? É. Capinha. Tá, então, assim, então, o único jeito de ser invisível, de fazer essas coisas assim, sem invisível, é sendo lagartixa. manjando. Oh, tá. Hã? Manjando